O amor, o que ele é, onde vive e o que ele come. E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou o Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Começando com um de vocês, Cookie Monsters, pelos. Conversando com um de vocês, Cook Monsters, pelo meu Snapchat Porque, lógico, vocês têm toda a liberdade de vir falar comigo pelo Snap, pelo Face Ou por onde vocês acharem melhor E conversar sobre seus problemas Porque eu gosto de ouvir vocês e saber o que tá rolando Assim eu posso aconselhar e dar minha opinião sobre vários pontos de vista E esse Cook Monster em questão me disse a seguinte frase Eu vou congelar o meu coração, Otávio Porque amor deve ser uma doença que machuca o coração e dá muita febre Triste, né? Mas poxa vida, isso não deveria ser uma realidade porque amor é um sentimento que deveria fazer tão bem ou pelo menos fazer bem para a maior parte das pessoas. Eu fui atrás de tentar entender o que era amor em vários tipos de fonte e depois colocar o que eu penso sobre amor. O dicionário diz algumas coisas sobre amor. forte afeição por outra pessoa, atração baseada no desejo sexual, atração baseada por afeição, dentre outras coisas por aí afora que estavam escrito no dicionário. Já se você for uma pessoa religiosa, podemos encontrar em trechos religiosos coisas como o amor é paciente, é bondoso, ele não inveja, ele não machuca, ele não vangloria e por aí afora. Mas o amor, ao meu ver, assim como é gerado de pessoa para pessoa e pessoas são diferentes, existem várias maneiras de se expressar e de se sentir o amor. Sendo assim, o tantão de amor que eu sinto pode ser diferente do tantão de amor que você sente aí do outro lado. Mas isso não significa que o meu amor é maior e mais importante que o seu amor. Afinal de contas, eu sinto diferente, diferente de você. O meu modo de demonstrar amor é muito carinhoso e fofinho. E o seu pode ser uma maneira um pouco mais fechada, Às vezes até mesmo sutil A gente passa tanto tempo querendo que o amor do outro seja igual E demonstre igual ao nosso amor Que a gente esquece muitas vezes que a graça do amor É tentar entender o outro e aprender aos pouquinhos Como essa pessoa te ama e como ela demonstra o amor por você Então pra mim o amor, na verdade não é um sentimento divino É um sentimento humano Porque ele toma formas diferentes Assim como eu sou diferente, você aí é diferente o que Monster Então provavelmente o amor que você vai sentir por uma pessoa Vai ser diferente do amor que ela vai sentir por você Mas ainda assim, não deixa de ser amor Não deixa de ser importante E não deixa de ser bom Mas dentro desse inteirinho, eu acredito Que o amor ele nunca vai corromper Ou machucar propositalmente. O amor ele nunca vai te obrigar A agir contra a sua vontade Fazendo aquilo que você não quer por uma pessoa Isso não é amor Se tá acontecendo assim, é qualquer coisa Menos amor Então, não tenha medo de se envolver não economize seus sentimentos. Não se proteja demais. Afinal de contas, eu acredito que é muito melhor você ter vivido um amor Que talvez não tenha dado certo e você acabe com seu coração levemente partido E com algumas recordações tristes na bagagem Do que você nunca, nunca ter sentido o amor E tá com seu coração aí durinho Sem ter expressado e sem ter vivido nada de interessante e forte como é o amor Então, vocês aí, Cookie Monsters, estão vivendo o amor de vocês? Estão deixando seu coração e ser guiado por um sentimento tão diferente, tão humano e tão forte quanto o amor Se não tão, então acho que é hora de você deixar e sentir o amor de verdade Confere os próximos vídeos Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra saber o que eu estou aprontando É isso aí, até a próxima e falou! Você aí, tem medo de sangue? para revivar a cor ainda mais eu adiciono corante comestível vermelho